Fala para mais um videozinho desta vez, só... <risos> um videozinho de expectativa ou realidade? Eu já fiz um vídeo deste género, só que foi uh, a ver comigo, mais ou menos, expectativa versus realidade. E hoje eu vou fazer expectativa versus realidade, mas é mais com imagem. Ou seja, por exemplo, vou usar um exemplo. Um hambúrguer, por exemplo, numa propaganda é de uma maneira e na realidade é da outra. Pronto, basicamente é. Coisas a ver com isso. Hum, e já, pessoal, queria-vos pedir grande a favor mesmo. Quero que toda a gente que vira este vídeo deixe like. Toda a gente. Toda. Pessoal, quero mesmo que vocês tentem dar like porque, pá, é, é muito simples. É só baixar assim um bocadinho. Se for Nutella, ainda mais pequeno. É só fazer... É muito fácil e ajuda bastante. Por isso eu quero hoje 100 likes, pessoal. sem likes e, e eu mando nudes. Não, estou brincar, Não mando nada. Mas, Quero que vocês deixem 100 likes pessoal e que para chegar a 100 likes vocês uh, precisam de partilhar, portanto partilhem aí o vídeo ao máximo e chamem amigos, chamem a vossa avó, chamem a prima do primo mais velho que chamou a amiga mais nova, não custa nada e assim ajuda bastante. Vamos então pessoal para o vídeo. A primeira imagem nós temos já aqui duas crianças, pessoal. Esta imagem descreve. Temos aqui a expectativa que é quando vocês estão a ser tirados fotos ou vocês estão a tirar uma foto a um bebê e vocês pensam Ih, mano, vai ficar mesmo aquela foto, tipo, estão a ver, mesmo linda, com os olhos azuis e tal. E depois tem esta imagem que é horrível ali pronto, vocês ficam assim basicamente. Este sou eu quando era puto, sim. Eu muitas vezes calhava assim. Passando agora, temos aqui a publicidade de um taco. Como é um taco, é tipo daqueles que vocês chegam ao local, olham assim, mas não à frente e vem o taco lá mesmo desenhado, vocês estão com aquele aspecto de tipo, aí eu vou-te comer toda é, és tu, tu és o meu foco, vou-te comer todo. E depois vocês pedem e chegam a bujar a vossa mão. Isto! que é isto? Olhem a diferença! Nem tem carne da direita. No, no taco da publicidade vale com carne, com altas cores, a própria massa altamente, vocês recebem uma bosta. E bem pessoal, agora temos aqui uma foto da publicidade do maçado E agora temos a realidade O pão não tem nada a ver Então no de cima tem ondinhas e no de baixo parece que está todo coisado Tipo... Olhem bem, na de cima tem pepino, tem tomate, está tudo organizadinho, não sei se aquilo é panado ou frango, está tudo organizado. O pão é assim redondo e na de baixo é pão liso e depois tem outro pão dentro do próprio pão e o ovo e, e na de cima não tem nada. Porquê é que metem um pão assim redolado depois metem um liso? Pessoal, esta é a maior verdade de todas. Olhem bem, pacote de batatas fritas da McDonald's. Direitinho, cheio de muitas batatas. Olhem o número de batatas que tem. Todas assim para cima, direitinho. Depois, quando vocês saem na mão, tem as batatas todas assim de lado. Todas lá, tem menos, tem menos batatas e tudo. Hein? Assim mesmo, como está a parecer. Igualzinho, igualzinho. Pessoal, agora temos aqui a publicidade de um hambúrguer com duas camadas. Basicamente, no burger king um chamado Big King. Que é, é do já, é mesmo igualzinho. E pá, na foto está tá lindo, está mesmo. Quando vocês vão assim comprar e, e vocês estão a pensar. E eu vou mesmo devorar esta hambúrguer. Chego ao vosso lugar e o que é que aparece? Ai meu Deus, o que é aquilo? Meu Deus? Aquilo até. Aquilo nem, pare, aquilo nem parece hambúrguer. Aquilo parece tipo meio que panado e no de baixo quase nem tem hambúrguer. Eu parece que está ali escondido. Parece que ela está tipo. não, não E está amassado e tudo. Pá, isto. É, eles fazem mesmo da proposta, a publicidade. Vou não brincar Pessoal, agora temos aqui uma que aconteceu, pronto, já não acontece tanto, mas antes havia uma altura que aconteceu bué Foi boa da gente que queria ter os lábios assim grossos, talvez tipo Angelina Jolie Então eles expectavam que ia ser a Angelina Jolie, mesmo aqueles lábios lindos E saíam-se com, uh, pronto, este cara de pato que está essa gaja aí, com os lábios, meu Deus É mesmo nojento isso, é que tipo, por um lado tem piada, parece que ela está mesmo tipo Você fazer Eu já fiz isso Pessoal, agora temos aqui uma que é boeda engraçada. Eu aposto que acontece com muitos pais. Tem a foto de um bebé dentro de uma abóbora, toda assim direitinho, para ser mesmo fofinho. Estão a ver com as pernas, fazem uns buraquinhos para pôr as perninhas. E depois temos a expectativa, que é um bebé todo assustado, numa abóbora enorme e muito mal posto. O <risos> está todo cagado, ele está tipo. Por favor, pai, ajuda, me É quando as pessoas tentam, mas não dá, não, não consegue. Pessoal, aqui. Isto pode-se dizer que lhe saiu o tiro pela culatra. Ele bem que tentou fazer a expectativa, não é? Mas saiu-lhe assim, pessoal. Ah! Olhem bem, eu não sei se aquilo é tatuado ou se é com caneta, mesmo que tivesse ficado bem, é horrível, é mesmo, é mesmo horrível, quem é que vai pintar ou tatuar a cara toda, a careca toda, os olhos, meu Deus, meu... era eu, era eu, mesmo assim ficou horrível. Pessoal, esta aqui tem mesmo a ver comigo, quando eu vou para desenhar, por exemplo, neste caso é a mão, quando eu vou para desenhar uma coisa, eu espero sempre que vou fazer alta desenho, como está aí a aparecer, espero mesmo, aquele desenho mesmo que estão a ver, vocês estão para desenhar e estão tipo, fogo! vai ser mesmo alto desenho, e depois no fim aparece... Pronto aparece isto, este desastre, é horrível mesmo, gostava tanto de saber desenhar, por acaso era uma coisa que gostava mesmo de desenhar, mas não, não vai dar. Mas pronto pessoal, foi isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, mas se está a fazer caretas atrás, mas eu quero lá saber, eu vou continuar, eu só quero é chegar aos 4000 subs, 4000 subs aí rápido, pessoal. não esqueçam de deixar -me mega like, como eu disse no início, partilhar o vídeo e chegar aos 100 likes para eu mandar nudes, uh, principalmente vou mandar as raparigas comentarem, portanto, mas pronto, fiquem bem e fui! <tos>